Os livros são importantes, não por quem os escreve, mas por quem os lê e por aquilo que eles fazem com o que, com o que lê e com as ideias que vão, vão surgindo. Quando alguém diz, é pá, tiviso já é um jogo. É o okay. quê? Ah, é, um, é um MOBA. É o okay. quê? <risos> possa errar nos vossos posts, nas vossas interações uns com os outros, naquilo que vocês vão comunicando e posso tentar perceber, por exemplo, como é que eu vos posso influenciar determinado tema. Zezé fala em, na língua portuguesa como um esperanto né? dentro da, desse universo que nós temos em relação a à... Eu acho que ela tem toda razão. As crianças não percebem, são palavras simples, autocarro, comboio, perma, travão, isso tudo é grego para eles. Passa a produção mundial de livros, cada livro que lemos é 4 mil que não estamos a ler, para não tirar a certeza de que normalmente não leio muito. Eu digo que o amor não tem o poder que as pessoas acham que ele tem. É uma linda. Sempre reta, sempre certa, e certa. O caminho é como o poema. Para que se servir, ainda não existe. Por isso, no bolso, trago apenas a moeda de Heisenberg, com o saldo da minha vida.